Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta a este canal. Hoje a gente está aqui para falar sobre ciúme. Já falamos sobre isso aqui em algum momento outra vez, mas hoje eu quero trazer um recorte diferente. Mas antes, por favor, curte esse vídeo, encaminha para alguma pessoa, para aquela pessoa ciumenta ou, de repente, a pessoa ciumenta é você mesma, não é mesmo? É, muita gente entra em contato tanto comigo quanto com a Mahaprabhu para trazer essa temática em especial porque agora a gente tem falado um pouco mais sobre relações não monogâmicas Que é uma pauta que está participando cada vez mais do nosso próprio dia a dia E aí, como é que a gente lida com ciúme? O que é que faz com o tal do ciúme? Como é que deixa de sentir ciúme? Você não vai deixar de sentir ciúme, bebê Mas você pode lidar com ele de uma outra maneira Eu quero ler para vocês antes da gente começar um trechinho curto desse livro aqui, Por que Amamos, do Renato Nogueira. É uma das minhas aquisições recentes e é maravilhoso. Olha só, na página 182, ele fala assim, Não devemos lutar contra o ciúme, mas aprender a conviver com ele sem permitir que as fantasias mais perigosas transformem amor em ódio, carinho em hostilidade. Alguém ainda poderia perguntar, e se as suspeitas do ciúme forem confirmadas? Nesse caso, o cenário se reconfigura por completo, mas podemos supor que a melhor coisa a ser feita é vivenciar todos os sentimentos que a situação presente promove, sem medo e sem culpa. É muito importante experimentar o sofrimento, o sentimento da perda, ou se organizar em busca da reconciliação. Não existe uma receita perfeita a ser seguida, mas o maior perigo está em não assumirmos o que sentimos, de novo. O ciúme não precisa ser de todo combatido, basta estarmos conscientes e compreendermos as suas razões. Não podemos evitá-lo, mas em doses normais ele não tem contraindicações. Quando as pessoas me perguntam por que eu não sinto ciúme, eu preciso deixar claro que não é que eu nunca senti ciúme, que em algumas circunstâncias eu ainda não sinta, mas eu entendo que o ciúme é meu e que eu preciso dar conta dele. Eu preciso lidar, aprender a lidar com ele. E vai ter um vídeo aqui no canal que a gente vai falar sobre as top 5 tretas e uma delas foi, inclusive, de um processo de ciúme meu para com a situação específica, já dando esse spoiler. Então, se você não está inscrito, se inscreva para você não perder esse vídeo. Qual é a questão? Eu sou muito criteriosa para me relacionar com as pessoas. Por que, que eu não sinto ciúme? Porque eu escolho confiar nas pessoas que eu me relaciono. Esse é um grande ponto. Eu não me relaciono com pessoas que vão me dar motivos, ou que vão ficar em pirracinha, ou que vão acender em mim esse tipo de sentimento ou emoção, porque não é isso que eu quero viver nas minhas relações. Então, de que maneira eu posso começar a passar um pente fino, ali de trás para frente, entrando no túnel do tempo, para você analisar de que maneira ou que tipo de pessoas você tem se relacionado até então para ver se, de fato, esse ciúme é uma questão só sua ou se esse ciúme é retroalimentado pelas pessoas que você se relaciona. Um outro ponto é, eu me relaciono com pessoas que me respeitam e que têm o meu respeito de volta. A partir do momento em que eu não estou me sentindo respeitada, eu não faço esforço para permanecer nesse lugar. E eu não estou te dizendo que é fácil e nem quero que você se sinta mal caso você não consiga sair da sua condição agora. Mas, autoconhecimento e terapia fazem uma grande diferença na nossa vida, porque a gente começa a aprender que não precisa se diminuir para caber nos espaços pequenos, minúsculos, abafados, que a pessoa pode te oferecer na vida dela. Então, se eu não me sinto respeitada, eu não fico nessa relação. Um outro ponto é, eu me relaciono com gente que eu sei que vai cumprir os acordos, que foram firmados entre nós, quer dizer que esses acordos são rígidos? Claro que não, mas existe um diálogo constante, uma lapidação constante para que a gente consiga aparar essas arestas, e aí digamos que a pessoa ela rompeu com algum tipo de contrato, com algum tipo de acordo, com algum tipo de combinado que a gente tinha, isso vai ser motivo para terminar essa relação? Não necessariamente, o que que precisa acontecer? Novamente, esse espaço de diálogo, onde eu vou dizer como eu me senti, onde eu vou, de novo, delimitar os meus limites, falar sobre as minhas necessidades, falar sobre os meus desejos e ouvir o outro também. O que foi que nele é, acordou para que esse rompimento de acordo fosse necessário, que ele se sentisse no direito de fazer isso, entende? Então, não é muito sobre o outro, esse é o meu ponto de vista, não quer dizer que seja a verdade absoluta. Mas é muito sobre como eu lido com isso. Porque o outro não tem o poder de tirar minha paz. O outro não tem o poder de me desestruturar e me desestabilizar. E eu me nego a entrar em relações que eu ache que o outro não me respeita, ou que o outro não vai me respeitar, ou que eu preciso ficar desconfiada, ou que eu preciso ficar com medo de ser traída, de ser enganada, etc. etc. Eu não estou falando isso só num formato monogâmico não, certo? Eu estou falando isso em qualquer formato de relação, em relações não monogâmicas também, porque a gente pode se sentir traído em relações onde outros vínculos podem ser estabelecidos. O meu convite é que quando você for pensar sobre o ciúme, quando você for sentir o seu ciúme, se pergunte quando foi que ele começou. Provavelmente esse ciúme não é só do momento presente. É muito provável que você já tenha sentido ciúme em outro momento, em situações até parecidas. Então será que você está colocando de fato as suas cartas na mesa e colocando seus limites de maneira clara? Ou você tem esperado que o outro se toque, que o outro faça o que você acha que é certo, que o outro não faça aquilo que você não gosta? A relação, ela vai ser construída de pelo menos duas pessoas. Mas essas duas pessoas precisam estar alinhadas para que as coisas aconteçam. Eu não posso jogar tudo em cima do outro como responsabilidade. Eu preciso estar o tempo todo marcando e demarcando o meu próprio território, reconhecendo as minhas fronteiras, entendendo o que é possível para mim e o que ainda não é possível para mim. E, inclusive, o que nunca vai ser possível para mim, dentro do que eu considero. Né, aqui agora na minha cabecinha então o que a gente sinta e é que a gente sinta muito muitas coisas prazerosas agradáveis mas também desagradáveis porque tudo aí é um termômetro que vai me sinalizar se eu tô ou se eu não tô olhando para as minhas próprias necessidades em toda relação cada um precisa olhar primeiramente para si mesmo para que lugar está ocupando dentro do relacionamento consigo e com o outro? E a partir daí, a gente olha para a relação em conjunto. Mas se eu não estou bem individualmente, se eu não me sinto confortável para comunicar, se eu não me sinto segura para colocar esses limites, de que vale eu estar nesse relacionamento compartilhando a minha vida com essa pessoa? A minha vida preciosa, a minha única vida. Fica essa reflexão para vocês. Se fez sentido, comenta aqui. Compartilha com mais pessoas e na quinta-feira que vem a gente se vê de novo. Até mais.